eu me sinto assim um pouco frustrado com o banco inter porque eu me sinto enganado é um sentimento que eu tenho talvez você não tem sentimento mas eu sinto isso que eu fui enganado porque por mais que lá na cláusula falasse que o inter poderia mudar as regras quando você faz um produto de um banco você não quer piorar você quer melhorar sexta-feira passada o banco inter começou é, uma onda de cancelamento dos cartões black no caso essa versão desse black no entanto eu não tive o meu cancelado e eu perguntei para o Jean, que o Jean praticamente fez junto comigo o Jean não foi cancelado ele até mandou um print que o dele continua black normal e o meu continua black também né o Jean mandou até um print para mim aqui, mostrando que os cartões dele continuam ativos e normais, como o meu também. Então eu quero passar para vocês alguns pontos referentes ao que está acontecendo. Tá, vamos lá. Eu sou o primeiro canal a fazer junto com vocês ao vivo, em live, o Banco Interweek, que é aquela rodada de investimentos. Na ocasião, quando eu fiz a minha rodada, eu gastei R$4.000 para poder ter esse cartão Black do Inter sem anuidade para sempre, com acessos ilimitados ao Lounge Key. Depois daquela situação que o Inter Week fez uma rodada, duas rodadas e não fez a terceira rodada, começou a vir o Inter do Gourmet. E o Inter bateu muito forte na tecla que se o cliente fizesse o Inter do Gourmet naquele ano, teria acessos ilimitados ao lounge key. Passaram-se alguns meses, o Inter reduziu os acessos ilimitados e colocou acessos limitados. E quando ele colocou acessos limitados, ele colocou algumas regras. O cliente só poderia usar a sala VIP se ele enviasse um comprovante da passagem provando que ele estava voando com o banco Inter. Mais ou menos, o cliente tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar o voucher da sua passagem, escanear aqui pelo aplicativo do Inter, e anexar o formulário e mandar para o Inter essa passagem de viagem. E aí sim você conseguiria continuar usando as salas VIP do Inter, no acesso ao lounge key. Somente o titular. É, convidado não tem acesso, nunca teve, e adicionais eram quatro cartões na ocasião que, que o inter fez todos os clientes que não eram clientes chamados de inter black que que é inter black não é ter apenas o cartão black é ser segmentado ao segmento de alta renda do banco então se você fosse um cliente e for um cliente de alta renda considerado inter black que tem o sistema alterado pelo Inter Black, com 250 mil de investimentos a 1 um milhão ou 1 um milhão e 1 um no Inter Black WIN. Esses clientes continuam com os acessos ilimitados à sala VIP do Lounge que o titular e quatro cartões adicionais. Dois cartões adicionais emitem pelo aplicativo e dois emitem pela central de atendimento do Banco Inter tanto o black quanto o black win os demais clientes inclusive a mim que era cliente inter ficamos considerado como cliente digital com seis acessos ao lounge aqui ou seja o meu cartão ele era ilimitado mesmo no inter passou a ser seis acessos no lounge que tá bem o que aconteceu quando foi agora sexta-feira, o Inter começou a mandar uma notificação para os clientes informando que caso eles não assinassem o Inter do Gourmet até a data tal, eles estariam sendo feitos downgrade na sua conta. Ou seja, se você veio do Gold para o Black, você vai voltar para o Gold. Se você veio do Platinum para o Black, você volta para o Platinum. Eu nunca fui Gold esse Gold aqui não é meu, esse Gold aqui é do Edinho, eu uso ele só para espelhar a vocês, eu nunca tive Gold, eu sempre fui Cabal, de Cabal eu fui Platinum, de Platinum eu fui Black no Inter Week. e depois eu fiz com vocês aquela rodada de Inter do Gourmet para ensinar a vocês como deveria ser feito para vocês terem o cartão, pois bem, o que aconteceu, o Inter de sexta-feira para cá, começou a dar um downgrade nos clientes, alguns membros platinum, alguns membros black. Deixa eu mostrar a figura para vocês, para vocês verem como que o Inter é, vem fazendo aqui essa situação. É, é chato, né? Porque o Inter, o que ele tá mandando, tá? O Laidivaldo, a assinatura anual do seu Inter do gourmet já foi finalizada.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 que estão tendo o cancelamento dos cartões Black para cartão Gold ou para cartão Platinum lá no nosso blog nós postamos uma matéria também referente ao que o Inter vem fazendo que é Inter conforme prometido é o fim e lá eu também posto para vocês na matéria que a Maria também teve a assinatura do seu Inter do gourmet foi finalizada como não houve renovação você também foi cancelado ou seja também retirou o limite da Maria eu vou fazer uma enquete aqui agora ao vivo só para vocês verem como que está a situação da galera que tem o cartão do Inter na gestão do Inter Black tá Deixa eu fazer uma enquete aqui ao vivo iniciar uma enquete eu vou colocar assim você teve você, você teve seu cartão, seu cartão black cancelado, cancelado pelo Inter. Quando eu, falar, quando eu falo assim, teve cartão cancelado pelo Inter, eu estou me referindo ao Inter é, black através do Inter do Gourmet e os outros benefícios, tá? Sim, tive. Não tive. Recebi o e-mail, recebi, recebi o e-mail, mas ainda não cancelou. Vou mandar três, três perguntas. Não cancelou não cancelou. Tá chegando algum erro de português? Me perdoe aí que eu estou indo correndo aqui, só para vocês terem noção do tamanho da, da situação que o Inter tá causando aí mandei a enquete para vocês e aí vocês vão respondendo para mim para a gente poder mostrar para galera o quanto como que está a situação do Inter nesse momento 35% teve o cancelamento do cartão do Inter é, referente ao Inter do Gourmet 3% recebeu e-mail mas ainda não cancelou tá e continua a situação rodando né agora o que, que vocês, vocês me pediram para que eu falasse desse assunto? Então eu vou falar para vocês. Quando a gente assina um documento, o banco, nós sabemos de todas as cláusulas que o banco está fazendo. O que me indigna com o Banco Inter é o Inter ter feito, eu, eu falo assim, a gente de palhaço. Por que que acontece? Eu quero que vocês se coloquem no meu lugar eu, Leandro, vira. Vocês me conhecem. Vocês sabem que cartões que eu tenho ilimitado ao Priority Pass, lá onde Dragon Pass. E eu fiz o Inter Wiki para trazer para o canal um cartão black limitado e poder ajudar as pessoas a conseguir um cartão black limitado também como eu fiz, numa maior facilidade. E assim eu fiz para vocês. Eu não precisava ter feito cartão do Inter Black. Eu tinha o Platinum tranquilo. Meu cartão era esse daqui, ó. E aí eu fiz o Inter investi lá 4 mil reais para ter o black deles. Eu não precisava disso. Vocês sabem disso, eu nunca usei cartão do Banco do Inter para sala VIP, usei uma vez só, devido a essa mudança que teve aqui, eu quis mostrar para vocês qual é o sentimento de não passar o cartão do Inter em uma sala VIP. Se você vai lá e passa e não entra, né? E o que aconteceu? Eu me sinto assim, um pouco frustrado com o Banco Inter, porque eu me sinto enganado.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 eu já não usava ilimitado, cartão com quatro, com seis acessos, com oito acessos, eu tenho. Então eu fui atrás do Banco Inter para um cartão ilimitado. E o banco vem com essa política nova, tirando os acessos e cancelando os cartões adicionais, ou bloqueando os adicionais para não ter acesso à Lavip. Né? Então essa postura do Inter não me agrada. Como cliente do banco eles ter feito isso não me agrada.